Não, Deus te abençoe. Você tá está forte, eu sei, filho? Você não aqui, eu, oh. uhum. eu eu queria que a senhora falasse um pouco de cristais para nós, a senhora conhece todo mundo aqui, ué? eu conheço. Conhece? Aqui já, já mudou tanta gente diferente, eu já não estou conhecendo mais. São os antigos. Uh. São pessoas lá da minha igreja. E, e daqui de cristais aqui? A senhora conhece, eu sou o Olívio. Seu Olívio... Dona Rosa, Dona Rosa. o senhor Nelson Valerini, É o seu Nelson Valerini, a esposa dele de Cabel, que era também, o Sr. Oswaldo, que é bem antigo, o Sr. Oswaldo é. de Paula, é. né? É, é já, também já morreram. É. E a senhora é natural de onde, Dona Miriam? Parece sou de Franca. Que... Franca. É. A senhora é natural de Franca? Sou de Franca. A fa... meu pai era chefe de estação e ele... eu morei em muitos lugares. Mas ele, quando ele, ele foi, quando eu nasci, ele era ajudante de chefe, lá em, lá, em, lá em Franca. E depois ele foi chefe aonde? Depois parece que ele foi chefe em Erial, ele foi, ele foi em Erial, acho que é Elial ou Arial, não sei. Arial. É, lá em Minas Gerais, né? Sim. É, é, em Rifaina. Não sei, sempre foi, sempre foi chefe Enquanto aí, foi. ele estava sendo chefe lá, a senhora estava morando lá, né? que a senhora era de menor, como é que é? Junto com ele ou não? A senhora lembra disso? que a senhora morou em Rifaina, então. Não, eu acho que eu não morei em Rifaina, não. Eu não me lembro de ter morado em Rifaina. Eu é. sabe, eu perdi a minha mãe muito cedo. Certo? É, Como que chamava a mãe da senhora? Ruth. Ruth de quê? Os Simões. Simões? É, Simões. Ela era irmã dos irmãos do e querino Simões. Dona Miriam, que coisa boa. Ontem eu estava lá conversando com o Júlio Marete. Ah, Júlio? é, o ah, é ah, primo a... da senhora. É, a mãe dele, a mãe dele é minha tia. A senhora não fica fazendo barulho aqui não, que eu vou dar um galope da senhora. Fazer a sua parte de trabalhar. <risos> É, essa é mineira. Então, então a senhora. Para de beijar me dar uma barulho para me bater. na minha mãe. Então, a senhora é Simões. Sou Simões, A minha mãe é. Aí, a senhora é, é Simões, dona Miriam. Que coisa boa. Porque o senhor Benedito Simões ele é fi, é filho do senhor. Seferino Simões. José Simões. Seferino Simões. Eu tinha Heraça, Maria, a que chamava Gar. Sim. E todos já morreram. Todos já morreram? Todos. A dona Laí, a, a dona Olivia, né? Que era é. a, a mãe do. do, do era mãe da, era a mãe da, do Júlio Mamédio. É, a mãe do Ela da, era Simões. Ela era Simões. E o pai. E o pai do Júlio é o Pedro Mamédia. É, o Pedro Mamed. É. Então a senhora é prima do Júlio Mamédia? Sou prima do Júlio Mamédia. Da Geni? Da Geni, da Ruth. Tem Ruth também. Tem né? Ruth, tem Marta? Tem, é. Benedito? É. Né? Que coisa boa. É. E o pai da senhora? Meu pai, ele era filho de Pelianos. Morou em Sertãozinho. Sertãozinho? É, Sertãozinho. Dizia, mas ela é. A, a, minha, a minha avó, ela era mineira. Mineira? Ela era, ela era mineira. Agora eu não sei de onde ela era, não. De, de, de que lugar, de, de cidade que ela era, não. É. Mas que. Coisa boa conhecer a senhora, sabendo que a senhora é Simões. Ontem eu estive lá conversando com o Júlio Mamed. Ah, é, é, parente é parente dela. É, ele falou. Ele falou sobre Benedito Simões, que né, é, é primo primeiro. É, é. E foi falar, agora ela está falando que é, o pai dela é, é o Severino Simões. Não, é, é... Então, meu pai era, era... Bom, E a mãe da senhora que era irmã. É, que era, é, a minha mãe que era irmã, que tinha a minha mãe Olívia, que é a mãe do Júlio Mamede. É, que é a mãe do Júlio. E tinha Maria. Maria? É, Maria que era... É, é, é, foi uma beleza para mim essa chamaria. Porque eu perdi minha mãe cedo, né? Sim. E, ela, e ela criou, a gente, até uns dois, três uns, três, uns três anos, depois meu pai casou de novo. Não, ela morreu, meu pai casou, e, e... aí eu fui muito feliz, nem fora minha infância, eu não. Tive uma madrasta muito ruim. <risos> que cuidou da senhora. Mas, mas depois eu fico lembrando só das coisas boas que ela fez, né? É. Depois, quando eu fui em São Paulo, ela me ajudou quando eu trabalhei no Centro de Saúde. Né? É. Aí, eu tinha que tomar as em São Paulo, né? E, e... aí, eu, mas ela me ajudou muito. Cara. Oi, aqui, ó. Traz uma cadeira pra ela sentar aqui na sombra do carro. Aqui, tá? Fazendo um favor, só. Deixa mas que coisa boa, peito. dona Miriam. Conhecer a senhora, saber... Eu conversei aquele dia com a senhora, mas eu não, não aprofundei, assim, sobre a, a raiz da senhora, né? Que, que bom, né? É. Eu fui a primeira pessoa evangélica que dentro aqui que sai. É mesmo? É. E, eles, que, quando chegavam os evangélicos, né, que, que eles iam pregar, no lugar que tem ali, eles jogavam pedra, neles, eles... eles Agora, agora aqui tem uma função de igreja evangélica. Graças a Deus, né? É, a Deus. O tempo foi mudando. Você conheceu o reverendo Júlio Andrade Ferreira? Parece que eu conheci, sim. O reverendo Nicanor você conheceu muito? O Nicanor, da presbiteriana. Não sei se eu conheci. É. Não me lembro, não estou me lembrando nada não. Eu estou com 87 anos, mas eu não me lembro. 87, essa está aí muito bem, viu? É, graças a Deus. Ela vai colocar a cadeira aqui, Você vai ficar é bem, aqui mais fica perto, aqui, ó. Não, mais para cá a cadeira, assim, para ela ficar. É pra aí, aí, aí, é isso, aí. É pra eu não ficar. Que coisa boa. Ô, Marta, você é filha? Sou filha. São quantas filhas? Nós somos cinco mulheres e um homem. É só o chaleira? É só o chaleira. É Por que que eles chamam de chaleira? É porque ela... Quando vai jogar bola, faz assim com o pé, né? É. Eles falam que, é que dá uma chaleira. É uma cê chaleira. É, é e será que, que ele era bom de bola? Ah, eu e... acho que era. É. E o nome das suas irmãs, o Marta? É você e mais quem? É, é Maria, Maria Ruth, Marta, Carlos, Isabel, Isabel e Silvia. E Silvia. É. Você já me conhecia? O dia que eu tava, conversei com ela, era você que estava junto não, com ela. Não. Era sua irmã. Eu até. Pela, internet. pela internet? Eu a internet? Ai, que coisa boa. Ô, ô dona Miriam, conta para mim. A senhora trabalhou como enfermeira? Eu trabalhei é. 17 anos como servente. Depois certo. eu prestei um concurso interno, passei para atendente. Atendente. É, atendente. Mas a senhora não trabalhou na enfermagem, assim? Né? Eu, eu fazia quase papel. Uh, uh, serviço de enfermeira, eu apliquei muita injeção, mas eu... Só... Eu... só na navega não, é, certo. mas eu... eu apliquei muita injeção. Pessoal. Até eu me lembro assim, que uma vez, um dia eu fiz assim, amigos ninguém... eu não tinha uma instrução perfeita, mas aí o... Eu... Uma vez eu estava fazendo uma, uma injeção, né? Aplicando uma injeção, até que foi na, na Nájula, do, do, do nemenzinha. Aí o médico falou: assim, Aspira o êmbolo, dona Miriam, aspira o êmbolo. Aí que eu aprendi que tinha que aspirar o êmbolo. Porque não podia pegar a veia, né? Sim. É. Não podia pegar a veia. É, não podia pegar a veia. Só quando era ainda venosa, é. podia. Né? Agora, a senhora chegou a fazer algum quarto? A, a acompanhar não, a parto, não. não, né? Não, cheguei. Eu cheguei a... da minha amiga aqui. Da, da... Não, não, do que Acompanhar. Acompanhar. Né? É. Porque aqui tinha parteira na Eu época, tinha, né? Tinha. Meus filho nasceu filhos nasceram todos com parteira. É mesmo? É, tô... Nasceram em casa? É, parteira em Elas vinham em casa. Dava aquela assistência, orientava? É, dava aquela assistência, depois curava um bebê do neném. Ah, os 40 dias, de, não. Ah, depois eu aprendi a curar um umbiguinho, né, há muito tempo. E, e curava com o quê? É, os outros falam que, que é errado, mas eu curava... Ah, naquela época... A única, a única que deu problema, que, que não criou com, com azeite, azeite, a minha sogra era tão caprichosa, ela fazia um azeite de mamona e, e punha fumo, e, e os outros falaram que é isso hoje, né? Mas não, não, não teve nenhuma, teve problema. Agora a última que, que criou nas coisas assim... Mais modernas? Mais modernas, teve problema. Tá vendo? Eu também, lá na minha região, era todo mundo que cur... curtia, né? É. Até caiu o umbigo, né? É, até... Era com fumo e a azeite. Minha... Né? É. A minha sogra é caprichosa, ela fazia um azeite de mamona, ela fazia separado. E ela, ela era caprichosa mesmo. Que coisa boa. É. E hum. a gente hoje, qualquer coisinha fica de um É. Agora, a senhora estudou. Aonde? Eu estudei aqui que está, eu a quarta série. A quarta série quem é Quem que era? Só o primeira, né? Quem é que era a professora aqui da senhora, na quem época? Quem que essa, era professora? Eu me lembro da do, dona do, do, do, do, Olga e da dona Amélia. Apareceu era, Olga, Amélia, é. De, de, de, de, de outros eu não me se lembro. A, tinha escola aqui mesmo, né? Tinha, era, era aqui mesmo. Agora aqui melhorou muito. A cidade cresceu a cidade muito, cresceu é? Cresceu muito. deve crescer é. muito. É. Eu falei, foi, quando veio os evangélicos, jogavam... É, eles é. se perseguiam. Aí, tinha, né? Eu tinha uma amiga que falava assim, que a única evangélica boa... Eles falavam crente, né? É. Com coisa que crente, não é todo mundo que acredita. É. Vida, é. E, eles falavam assim, que a única crente boa, que era boa, que tinha um coração bom era eu, que eu sou muito interessado é é porque eles conheciam a senhora né, Dona Miriam é. que coisa boa conversar com a senhora uhum. e, e registrar essa história né, é. de que cristais bom. a senhora que conhece e a senhora se morou aqui nesse canto? pertinho da, da estação? eu sempre morei na estação depois eu morei numa... numa quando eu me casei eu, nós fomos num... Nós fomos morar numa casinha ali do, do, do lado da estação, né? É. Sim. Depois a gente. O patrão do meu marido foi muito trabalhador, aí o patrão dele construiu essa casinha e deu, deu para nós. Que coisa boa. A, é. a, a estação aqui, o marido da senhora não trabalhou na estação? Não, não trabalhou. Aqui quem quer? Ele é? trabalhava na ferraria. Serraria. É. Depois que ele foi promovido para. Para trabalhar na estação, o marido da senhora. Não, não, é o pai da senhora que trabalhou ah, na estação. É o meu pai que trabalhou na estação. Sim, aí ah, eu estou confundindo. É, meu marido sempre trabalhou, sempre foi muito honesto, muito trabalhador, mas trabalhou na serraria. E, e como que era o nome dele? Valdomiro. Vald... O senhor Valdomiro é nascido aonde? É daqui de Cristóvão. Daqui, é, o sobrenome dele? Da... Borges de Freitas. Borges de Freitas. É, eu, sou, eu sou, tenho meu nome. O segundo nome é italiano, né? é Marquine. Marquine. Miriam Marquine de Freitas. Marquine de Freitas. É. O Freitas é dele. E o Simões, a senhora, Simões. por causa da mãe, né? Que a mãe da senhora que era Simões, é. a senhora era, não usou. Era, era, era, é, era era era era a filha do... Ela é irmã do... Do, do, do, do que irmã? Severino Simões. Era Severino Simões. É. E a dona Olivia, né? É, e sim, Simões, Eliseu, também. O Eliseu. É, mas eu não conhecia. E nem. eles eram descendente de onde esses Simões? Eram portugueses, oh. Eu tenho a impressão que eram portugueses. Eu acho que eram portugueses. Ali em Franca tem muita parente. Tem uma rua que né? é, é Severino Simões, né? Na estação. É Severino Simões. dentro do Sobrinho Simões, essa fui eu que dei o nome lá quando era é, vereador. Beleza, né? né? Aqui, aqui em está, tem um, um, um salão, é o salão dos idosos, eles é fizeram no meu nome. Lá? Já, acho que já. Que é coisa boa! De amar, é? Aqui um de é. Que coisa boa, dona Miriam. É uma cidade muito acolhedora aqui, né? É, uma, é, é uma cidade muito boa. Muita é. gente de, de, é. de Minas. É, é isso mesmo. Essa região tem aqui muito de. Paranaense, Paraná. Muito é. O paranaense voltando, né? É, voltando. Retornando. Porque é. muitos deles foram de Minas para o Paraná e agora estão retornando. Agora estão retornando. Para essa região. É. Mas eu fico contente de poder conversar com a senhora. Que bom, que bom. A senhora frequentou a Igreja Metodista. É, sempre eu cantei E a senhora é uma das mais antigas lá da igreja, é, né? Eu acho que eu sou mais antiga. Tem, é, sou, eu sou a mais antiga. Meu filho até que deu terreno para construir a igreja. É, só que aqui está aqui na minha casa, tem, é, todos têm muita fé em Deus, todos bem a Bíblia, tudo, mas. Essa é Marinha que frequenta. É. Tem o, o neto do senhor Nelson Valerini que frequenta metodista, né? Tem, o Felipe. O Felipe, ele é médico? Ele é médico. É, médico, né? É, ele é médico. Ele conheceu a fé em São Paulo, no Mackenzie. É. Que ele estudou no Mackenzie. Ah, o Mackenzie é um uh, colégio evangélico? É, evangélico lá. Ah. A senhora conheceu o Evangelho Foi através da família, né? da mãe da senhora, é, né? Que já... da minha mãe. A, a minha madrasta, ela escondia a caminha da gente. Ela escondia. Né? Meu marido também escondia depois, depois eles viram que estava errado, né? Acho que os católicos não podiam ler a Bíblia, né? ah, não podia ler a Bíblia, porque falavam muito sobre idolatria, né? É. é. De primeiro eles. eles, é. eles... É. Agora eles veem é, muita gente, né? É. Lendo a Bíblia aí. É. Mas que coisa boa, Damião, conversar com a senhora. Eu estou registrando aqui até aquela imagem da, da, do banco da senhora, o shopping da construção. É velho. do meu filho. É do é. filho da senhora, é. chaleira. É. Avenida Antônio Prado, 2240, é. no centro. É. Que coisa bonita. E eu estou querendo conversar com ele e eu passo lá e ninguém me atende. Agora eu vou passar lá de novo. Para ver é, se eu que converso que eu com ele. Ele acha que ele estava muito ocupado. Muito ocupado, ele tem muita é. atividade, né? É. O trabalho dele. Ele, cons... ele é engenheiro, né? Ele é engenheiro de Minas, mas ele constrói muitas casas aqui. E ele, ele estudou aonde? Em Ouro Preto. Ouro Preto? É, Ouro Preto. A cidade bonita ali. É. Antigo. Eu estudava uma vez, em Ouro Preto. Ouro Preto. Eu sou para lá de Ouro Preto. É. Eu sou mineiro... Na divisa lá com o Espírito Santo Que cidade? Que Laginha é? ah, Laginha? É. Ah, é É na divisa com o Espírito Santo Perto de Iuna Perto A minha... de Iuna. Iuna? Iuna Iuna já é Espírito Santo É, já é nome indígena, não é? É, é um nome indígena Tem Ibatiba, que é outra cidade é. E Lajinha ficou ali, ó na, na, na divisa Sei Mas que coisa boa a gente conversar Que bom. e você. eu estou registrando a senhora é, agora boa. eu queria só que a senhora deixasse sua mensagem pra gente sobre a vida a vida é tão bonita, não é, Dona é. eu não posso queixar da vida não, a, a, não é essa mensagem não, não. mas pode falar, não, não, não tem prazer eu não posso queixar da vida não eu, eu... Eu só tenho alegria na minha vida, eu tive seis filhos saudáveis, uh, uh, todos saudáveis, todos são, eu tenho só uma evangélica, mas todos têm muita fé em Deus, todos leem a Bíblia e eu não posso queixar nada na da vida não, eu sou muito feliz. Será muito feliz. Agora é o dia das mães está chegando aqui, É. domingo. E eu quero deixar aqui uma homenagem para a senhora, o Dia das Mães, e a senhora homenagear as mães que estão aí, que a senhora é mãe de cinco pessoas muito especiais, né? Sim. Dos filhos, seis, né? É. E a senhora já tem os netos, tem tudo. Fala para mim o que é ser mãe. Ser mãe é uma maravilha, a coisa mais bem-aventurada que Deus deixou. Ser mãe é, é padecer no paraíso. É, a gente sofre, mas sofre com alegria, com né? alegria, é. A mãe... Eu não posso queixar não é? é. Ser mãe é muito bom. É? A coisa melhor do mundo, mais feliz do mundo, é quando nasce um nenenzinho. A gente vai olhar, ver que nasceu, que é saudável, que é lindo. É coisa, ela não tem melhor. melhores. Hum. Não tem tesouros hum. maiores, hum. melhores. A alegria de trazer um astro. É, aí registrou eu. Ah, registrei a dona, dona, dona Miriam. E eu, e eu já estava querendo fazer esse registro há muito tempo. E eu, hoje eu descobri que a senhora é Simões. Ah, que bom. Pare... O que você descobriu comigo? É, a senhora falou que a ah, senhora é... é, é, é. A, a dona Olivia é. Simões, que é, é a mãe do... Esqueci é o nome. É. A mãe do... Da Geni... É, da, da Ruth, é, do Benedito, do Orlando, do. É. Do, é eles eram. Anor. É, Anor. É, é, o no... Anor oh, acho que tem sítio por aqui. É, tem um sítio aqui Pierre. É. Então, a mãe da senhora é a irmã da mãe deles. É, irmã da mãe dele, do Severino Simões. É... é, Severino Simões. É. Como que chama a mãe da senhora? é? Chamasse Ruth, né? É Ruth Simões. É Ruth Simões. Ruth Simões. É. Que coisa boa. É bonito o nome Ruth. Muito bonito. E depois é. tem uma história rica, né? É. A história de Ruth, da Bíblia, né? É. é uma beleza. história muito bonita. É, muito bonita. Simões. E a senhora morando aqui em Cristais Paulista há muitos anos? É. Eu tinha 12 anos quando meu pai me mudou pra cá. Ele era chefe de estação, né? Chefe de estação. É. Aqui eu conheci meu marido, a gente se casou. E aqui eu estou até hoje, graças a Deus. Sou muito feliz, viu? A amizade com todo mundo, conhece? É, graças a Deus. Então você conheceu até o Fabinho Pinheiro. Conheci. O, o prefeito aqui. Conheci, o primeiro prefeito. O primeiro né? prefeito. É. Ele deixou uma história bonita aqui. Augusto Monteiro. Augusto Monteiro. É. E mais quem que a senhora conheceu de prefeito da cidade? Como? Os outros prefeitos. Quer dizer, foi o Fabinho. Agora quem é prefeito é a Catiúça. o Miguel. O Miguel. É. O Roberto. Roberto é né? o mais antigo. Roberto. Agora é a Catiúça. Catiússa Catiúça é sobrinha do Roberto, né? Sobrinha do Roberto. É, sobrinha do Roberto. Ela é médica, né? Ela é médica. Muito bom. Eu tenho uma netinha. Eu sou a tia do Josué. Você conhece o Josué? O Josué... Josué de Souza. É, uê. Por que a senhora é tia dele? A mãe dele era minha irmã. A dona Eunice? É, ela é minha irmã. Irmã da senhora? É, minha muito amiga da gente. É. Eu sou Oswaldo, né? É. Oswaldo de Souza. É, Oswaldo de Souza. É. é. Que coisa boa. O Chiquinho. Oi? Eu conheci todo mundo lá. O Chiquinho, é. Que, é, Chiquinho. Que, é, que é gerro, né? É, que é Gerro. Da, da Roseli. A Rosali. É. Rosali. É. É. Então a senhora é irmã é. da. dona... É esposa do pastor Luiz, né? Do Luiz. É. Ele é Paraguai ou Uruguai, não sei, que é daquela região. Eu acho que ele é Uruguai. Uruguai, né? É. E tem o Josué, tem o Ronaldo, meu xará. É, o Ronaldo. É... E aquele que faleceu. O Norberto. O Norberto, é... o Norberto que é... faleceu, o médico, né? É o médico, é. O acidente. Eu fui no velório dele, ah. lá na Metodista. É. Foi um momento muito difícil, né? É. Isso foi em 1970. E seis ou setenta e cinco, não me engano. É 76 Setenta e seis, deve ter sido setenta e seis. Mas que coisa boa. Mas quem é que é irmão da senhora? A dona Eunice da senhora e mais quem? A Ruth. A, é a Ruth, Ruth. Ruth? Ela mora em Brasília, né? Mora em Brasília. É. é a Ruth e era o Santinho. E tinha o, o, o Santinho morreu também. O Ismael também morreu. Agora... O, o Santinho era irmão legítimo, né? Era de sim. pai e mãe. Agora, o Ismael era... O papai, acho que teve três casamentos. E... É e... só ele assim. Oh, oh, Dona Miriam, você lembra do Suanísio dos Santos, que tinha da camisaria Record? Lembro, parece que eu me lembro, sim. Ele lembro. era da metodista também. Ele era da metodista. Ali tem uma família grande dos... É, é... Pergaminho, né? Que era o Jonas Pergaminho. É, eu já, nunca, ah. depois que, abri, que abriu a igreja aqui, nunca mais eu tive contato com ele. Com o pessoal. É, que é a família também. grande, né? Pergaminho, na é. época. Sim. E os Teles? A senhora conheceu o Jairo Teles? Não sei, que era senhora. da Metodista. Eu acho que eu não conheci, não. Né? É um pessoal mais antigo. Mas então a senhora é irmã da Dona Eunice. Eu sou irmã da do Dona Eunice. Que, é, que coisa boa viu? Oh, foi uma alegria muito grande que Conversar com a senhora foi uma, grande, foi uma alegria grande E no dia das mães Eu vou publicar essa mensagem Da senhora aqui né? A senhora mandar um abraço para todas as mães E dizer para ela que É uma Uma alegria muito grande E é um privilégio ser mãe né? É ser mãe É é um tesouro né, que a um... gente tem. Né? É. A gente viu os nenenzinhos da gente nascer, tudo forte, sadinho, né? que graças a Deus. Né? A gente eu ficava tão feliz depois que eles nasciam, olhava o pezinho novo, o pezinho bonitinho. As mãozinhas, né? As mãozinha. tudo lindo, perfeito, a mão de Deus. né? É. A gente vê na Bíblia, como que cria os ossos no ventre da mulher, né? É Eclesiastes que fala isso. É, como que... que, que como que forma, né? É, como que forma, Os é... ossos no ventre da mulher grávida. É mesmo, é, uma... é interessante, né? É mistério, né? É, são mistérios. A, a vida nossa, dona Miriam, é cercada de mistérios, né? É mesmo, são mistérios, né? É, são mistérios. É... Mas quem não lê a Bíblia é o maior ignorante que tem, né? É. Não sei, eu, eu na, minha, na minha cabeça, né? Porque a Bíblia vai mostrar que a nossa formação, né? De é. onde nós viemos, é a graça de Deus, é. o propósito da nossa vida, né? É verdade. A senhora, por exemplo, tem uma vida tão bonita, né? É. Realizada, né? Graças a Deus. A é. senhora é feliz, né? Com... É, sou, eu, eu, eu, antes de dormir, eu ajoelho, acho que três, umas três vezes por dia. Eu, eu, eu, eu, eu falo, Senhor, eu tenho mais que agradecer do que te pedir. É mesmo, agradeço por ter Deus no meu coração, agradeço dos maridos e dos filhos que o Senhor me deu, da conforto da, da fartura, deu de ter um ajudante, né? A gente só tem só que agradecer, né? Mesmo. Tanta coisa, né? É. A gente tem o abrigo, a é. casa, é a saúde, é. o alimento, né? É, um é. tesouro. Um que tesouro. A, gente tem, né? é. a noite para descansar, o sono, né? É. Tem gente que esquece até de agradecer o sono, mas o sono é uma coisa tão bonita, né? É mesmo. Você esquece da vida, da hora que acorda, é. tá aí. É a natureza. Em tudo dá graça, né? É, mesmo. parabéns. Marta, já tô indo. Ah, já tá indo? É. Agora eu, eu descobri uma coisa mais bonita aqui, viu? O quê? Que ela era irmã da Dona Eunice. Ah, eu senhor sabia. Não sabia. A eu conheci tanta dona Eunice, eu, eu, eu era minha amiga, eu sou Oswaldo, toda aquela família Deus. lá. Certo? É a, a, família a família do Sul. A é a nossa segunda mãe. É. Cariosa. Que coisa boa. Ó, oh, parabéns, eu já estou indo. Entendi. Eu fiquei muito feliz, viu? Muito bom, graças a Deus. Fiquei muito feliz. Marta, um abração para você. Eu também. E pela sua atenção. Imagina. Com a sua mãe. É o tesouro Ai, que a gente tem. nosso tesouro 80 e. 87. 87 anos. A senhora está de parabéns, viu? Graças a Deus eu não sinto nada, graças a Deus. Eu só tenho, tenho disposição, né? mas acho que é normal, né? A, sen a senhora está ficando preguiçosa, então, ué. não, é, não é. Mas <risos> mas é? É normal isso, viu? Mas, mas Ó, que Deus que... abençoe a senhora, a senhora está de parabéns, a senhora que tem que bom. curtir a vida. E a vida da senhora é tão bonita. Que bom, graças a Deus. E eu registrei todo esse envolvimento aqui, viu? Que Parabéns para a senhora. Deus abençoe. E eu vou da, deixar apertar assim, a mão da senhora como se estivesse apertando a mão da minha mãe. Que bom, que já não que está bom, aqui é. entre nós. O que você acha que a senhora? tem? Eu estou com 64. Ah, 64 filha, anos. meu filho, Posso. É, eu sou 13 anos, não é? 13. Uhum. Olha como você é de conta. A senhora é boa de conta. <risos> senhora está de parabéns. Que Deus abençoe. Amém. Aqui em Cristais Paulista, estou em frente à casa da Dona Miriam e aqui é a rua próxima ali à, à estação. É. E ela conhece toda essa história. Obrigado.